Foi através do Twitter que conversei com dois dos maiores jornalistas de natação do mundo. Steve Buckley e Craig Lord. Steve Buckley do site Pool Boy, da Grã-Bretanha, Craig Lord do Swim Vortex, que não existe mais, mas segue escrevendo sobre natação no Facebook. Ambos discordam de mim exatamente pelo entusiasmo que foi da minha parte em relação à Copa dos Campeões de Budapeste no final de semana. Ambos entendem que a competição não adiciona nada e não, não acrescenta nada no calendário esportivo da natação. Eu penso exatamente o contrário, acho que o modelo talvez ainda precise alguns ajustes, mas tenho certeza que acrescentou muito na natação mundial. Uma prova disso foi o um belo resultado. Não tem como não elogiar a competição que teve quatro dos melhores tempos do mundo no final de semana, uma competição que não vale nada, os 200 borboletas da Katinka Rossu, 50 borboletas do Nicolas Santos, os 200 peito e os 100 metros lá do peito da Yulia Fimova. As quatro marcas são as melhores marcas do ano. Foi batido o primeiro recorde continental da competição pelo Nicolau Santos com os 22,60 no 50 Borboleta. Não tem como eu elogiar aquele formato de pouco menos de duas horas. Uma competição animada, divertida, promovida, com shows, sem ficar cansativa e ainda mais. com Os nadadores indo para casa com uma bela premiação. Muito dinheiro no bolso e contentes. Falei com vários que estiveram presentes brasileiros e estrangeiros, gostaram muito do que se viu em Budapeste. Aliás, Budapeste parece que é a capital da natação mundial. Até porque tudo é perfeito naquela Duna Arena. A piscina de aquecimento, a estrutura, a temperatura, o carinho do público, a logística que foi colocada. Budapeste é realmente um grande lugar para se competir. E essa é uma das melhores piscinas do mundo. Que bom para a Seleção Brasileira Júnior, que nada o Campeonato Mundial Júnior desse ano vai ter a oportunidade de conhecer uma das melhores piscinas do mundo. Mas não tem como não dizer que a competição foi boa. Cinco vitórias para Sara e Ostro, entre elas nadando para baixo de 24 nos 50 livres, para baixo de 57 nos, 200, nos 100 borboleta e ainda fecha na quinta prova do dia, na quinta prova do programa, perdão, 1,56,78 nos 200 livres. Que falar de Katinka Rossu, que vai lá, faz o melhor tempo do mundo, 200 borboleta, 20 minutos depois, nada sem costas, 59, 58, só melhor este ano, 20 minutos depois, ganha 200 metros com 2,8. Falar do belga Peter Timmers, medalhista dos 100 metros de nado livre no Rio 2016, 48,60 fez em Guangzhou, e agora 48,32. Foi a melhor marca dele, as duas, tanto em Guangzhou como agora, desde que ele foi medalhista do Rio 2016. Aliás, por falar em Guanzu, em uma comparação com Budapeste, das, 29, das 28 provas, 19 em Budapeste tiveram melhor tempo de Guanzu. Ou seja, não só a logística, toda a estrutura, mas também a competição em Budapeste foi melhor. A expectativa é de que a coisa continue melhorando. Como melhora, por exemplo, não tem como não elogiar. Imagina o Danis Rapsis baixou 3 segundos no recorde nacional da Lituânia, nos 400 metros de livre, o 3,43,36 dele é o segundo melhor tempo do mundo esse E o duelo Bruno Fratos contra Ben Proud, que prova fantástica, o primeiro e segundo tempo do mundo, o Bru Ben Proud melhor nos fundamentos, Bru Bruno Fratos melhor na parte nadada deu Bru Ben Proud com um belo tempo, 21,52. As, as provas em geral, eu acho que a gente tem muito ainda que destacar, principalmente, por exemplo, aquele... O tempo da Margarita Penzeira nos 200 metros de costas, uma nadadora que talvez não estava nem no radar de ninguém, hoje é uma das melhores nadadoras do mundo nesses 200 costas. Até o Fábio Scosoli, que ganhou sem peito nas duas, nessa agora com 59-0, nadando melhor, inclusive, do que fez na seletiva italiana para o campeonato italiano. Olha, eu sei que ainda tem coisa para melhorar, mas para mim a Copa dos Campeões é um sucesso. Ainda destaco alguma sugestão. Falam em, res... em relação aos revezamentos. Acho que a ideia dos revezamentos mistos é boa. Ficou um pouco sem sentido na primeira vez, mas na segunda já se criou-se um fator interessante. Os nadadores foram sorteados. Isso é bom, dá uma característica nova, não se sabe com quem vai nadar. O ideal seria sorteá-los na piscina, que o público assistisse. Agora, para com esse negócio de time 1, 2, 3 e 4. Coloca uma cor em cada time, coloca uma toca dessa cor para cada time e divide a arquibancada com os locais esse é o lugar azul essa é a torcida vermelhas para que possa assistir essa interação até mesmo na hora do sorteio para que esses pessoas possam distribua bandeiras faça alguma coisa a FINA está no caminho eu acho que a Copa dos Campeões veio definitivamente para ficar a gente volta em qualquer outra hora com mais novidade essa semana tem campeonato mundial escolar e a gente vai estar lá com vocês todo dia falando aqui a gente se vê aí até lá